E eu também vou falar outra coisa, guarda-roupa arrumado não é guarda-roupa organizado. Você pode ter um guarda-roupa né, com todas as suas roupinhas no cabide, os teus sapatos lá guardadinhos, os teus acessórios. Mas quando você precisa de uma calça vermelha, tem uma calça de alfaiataria vermelha aqui, tem uma calça de sarja vermelha aqui, tem um blazer vermelho aqui, e aí fica tudo misturado, e aí fica complexo, você fica com preguiça, às vezes fica, sabe, já tipo, já tô de saco cheio, eu nem quero mais essa merda dessa calça vermelha, e eu vou usar o que tem aqui, e aí você volta pro teu uniforme. Organizar é quando você tem um Plano, né? Você coloca assim: você tem um plano de ação. Eu tenho meu closet e ele é separado, ele é organizado por peças e por cor.